aí o pessoal que tiver interesse a descrição tá aí embaixo do vídeo vamos ao vídeo e meus amigos Maurício Mococa hoje nós vamos fazer um vídeo aqui falando sobre o manchão como identificar o um manchão e como saber o que, que tem nesse manchão então é um vídeo aí é um vídeo aula aí pro pessoal o pessoal compra as varitas aí ver como é que funciona tá aí o meu amigo Edson aqui que é o câmera? Então ele é que, que vai fazer o vídeo. E, então nós vamos mostrar como é que entra no como é que acha esse manchão, como é que entra nesse manchão. Vou passar aqui para ele. Aqui nós estamos com a. Bem, pode filmar só as varetas, não não. aqui nós estamos com as varetas iônicas, que é umas varetas de tecnologia de ponta aí o pessoal que tiver interesse tiver interesse nesse produto a descrição tá aí embaixo aí do vídeo essas varetas aqui vai lá pro meu amigo ceará amigo quintino lá do ceará lá de paranambu e agora ele está tá em Belo Horizonte que ele veio fazer uma viagem para lá mas logo ele está de volta então essa, essas varetas aqui viajam amanhã para ele Agora nós vamos mostrar aqui. Por exemplo, aqui eu tô eu estou de fora do manchão. Tem um manchão que está na frente. 41. Procura um manchão que tem ouro. Não, ela já, ela já aqui ela já cruzou. Que esse aqui é um manchão que eu tô dentro dele então eu vou andando para lá elas vai continuar cruzado e elas só vão descruzar a hora que eu sair de dentro dele então ela está descruzando porque eu saí de dentro dele eu vou fazer um risco aqui então aqui ela descruzou eu tô fora do manchão agora é o seguinte ela Agora eu vou voltar de volta, ó, Vocês vão ver que eu vou entrar dentro do manchão lá cruzou. Eu voltei para trás, ela descruza. Outra coisa também para dizer aí, pessoal. Manchão não tem nada a ver com veio de água. Aqui não tem veio de água dentro desse manchão. Esse pessoal aí que anda marcando água dentro de manchão, aí está só marcando poço seco. O veio d'água, veio ele está fora. Ele está por perto aqui, ó. Mas aqui dentro, se furar um poço artesiano dentro desse manchão, vai bater poeira. Então eu tenho visto muita gente aí marcar poço, é, marcar aí poço artesiano dentro de manchão aí e, e não, não achar água. Principalmente um pessoal que tem lá do Nordeste, lá eu vejo uns vídeos deles lá tudo marcando poço dentro de lugar seco. Tem lá meu amigo do Ceará lá que ele marca poço. Então ele sabe como é que é o manchão e... Mas o objetivo desse vídeo hoje É explicar como é que Que acha esse ouro aqui dentro E sabe como é, se é ouro Ou se é uma, um quarto desmoiado Porque Aqui dentro é o seguinte O ouro não anda sozinho Sempre tem outras coisas junto com ele agora nós vamos fazer o teste nós vamos a primeira pergunta que nós vamos fazer para as varetas vai ser o seguinte esse dedo aqui. Olha aí aí a primeira pergunta que nós vamos fazer para essas varetas é varione se tiver quartzo molhado dentro desse manchão você crua não tiver quartzo molhados, você não cruza. Então, veja bem: as varetas já cruzou, por quê? Porque tem quartzo molhado Então, nós vamos indo até ver onde ela descruzou. Aqui ela descruzou. Então, aqui terminou o quarto molhado. Agora. Nós vamos fazer a segunda pergunta para ela Valeu, Se tiver ferro pó de ferro ou pedra ferro dentro desse manchão você cruza se não tiver você não cruza portanto se ela cruzar é porque tem se ela não cruzar é porque não tem então nós vamos entrando ela cruzou é porque tem pó de ferro dentro desse manchão E ela já descruzou. Porque nós já saiu fora de dentro do manchão. Agora a terceira pergunta. Varione. Tem nióbio dentro desse manchão? Se tiver nióbio você cruza. Se não tiver nióbio, você não cruza. As varetas não cruzou Por quê? Porque não tem nióbio dentro desse manchão. Não pode de ir fora a fora que elas não vão cruzar porque Porque não tem nióbio aqui dentro desse manchão. Nós já saiu fora do manchão e elas continuam abertas a mesma coisa. Então não tem nióbio. Vamos fazer uma outra pergunta. Vareta, dentro desse manchão tem algum veio de prata? Se tiver, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Não cruzou, por quê? porque não tem prata Dentro desse manchão Mas pode andar De fora a fora aí que não vai dar nada Agora nós vamos fazer A pergunta chave Que é o ouro Vamos saber se tem ouro Dentro desse manchão Vário onde? Se tiver ouro dentro desse manchão Você cruza, se não tiver ouro Você não cruza Ó cruzou Por que que ela cruzou? Ela cruzou porque tem ouro Então ela vai Cruzada Aqui ela já descruzou Porque saiu, saiu fora do veio Porque esse não é um veio muito grande um, É um manchão pequeno Agora outro detalhe Pode ficar perto Outro detalhe É esse manchão aqui que é uma mancha é uma mancha que tem aqui a partir da hora que você identificou que tem ouro nele ele passa esse já passa a chamar ouro de baixão porque porque é um lugar baixo baixada agora quando é um filão de ouro o filão ele é comprido às vezes você pega um filão por serra riba vai subindo às vezes você pode pegar um filão também, uma baixada também, ele é estreito e comprido. Às vezes você pega ele aí com 2, 3 metros, aí, ele dá 100 metros de comprimento. E pode ser ouro no quarto. Agora nós vamos fazer uma, per uma pergunta para a Pazuara, que é essencial também para o pessoal aprender. Porque quando eu vendo essas várias, o pessoal fica fazendo muita pergunta. Aí eu vou mandar esse vídeo para o pessoal ver para aprender com, justamente com esse vídeo. Eles vão fazer de acordo com o vídeo. Então é o seguinte, agora nós vamos saber se esse ouro está no quarto ou se ele está tá em pó, granulado. Nós vamos fazer as perguntas de volta para as varas. Variônica, se esse ouro tiver grudado no quarto, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Portanto, as varas não cruzou, esse ouro não está no quarto. Então, é provável que esse ouro beija, é granulado, que é em pó. Então, nós já saiu fora dele aqui. Ela não cruzou porque o ouro não está no quartzo aqui. Agora, vamos, vamos a outra pergunta. Mariona, se esse ouro tiver em pó ou granulado, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Tá vendo? Ela já cruzou porque esse ouro é em pó ou granulado então é o seguinte aqui eu vou andando as varas continuam cruzadas e o até ouro em pó aqui eu já descruzou e o até é muito importante esse vídeo aí para o pessoal que é o seguinte você saber também que tipo de ouro que você tem então esse aqui é um ouro granulado, esse, esse ouro aqui ele toma uma média aí de um eu calculo eu, uns 30, 40 metros, 50 metros, teria que fazer um outro vídeo também achando essa cultura agora é muito importante as perguntas que você faz para o varita. E outra, você nunca entra na, no, no manchão e pergunta, a primeira pergunta para ela se tem ouro. Primeiro você pergunta o básico. Aí a terceira ou a quarta pergunta, você pergunta do ouro. Depois, se você quiser saber se o ouro é granulado ou se é em quartos, se ele está grudado no quartos, você faz essas perguntas que eu fiz por último. Eu o pedi o pessoal aí para se inscrever no canal aí, deixar o like, ativar o sininho aí para que o YouTube possa notificar dos próximos vídeos. E também quero agradecer os amigos aí que tem inscrito aí no canal, nós já estamos com bastante inscrito aí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 e também mostrar para os amigos como é que é ela é feita toda de metal peraí filme isso aí vai mais de cima <risos> filmar para cima peraí.